Fácil não é, nós queremos só que seja cumprido o acordo de, de tramitação normal, de não aligeiramento. É, a gente percebe uma intenção de apressar, né? tanto que é, ontem foi votado na Cai imediatamente, 10 horas da noite, protocolado na casa, para poder contar tempo. Mas 48 horas das quinta-feira, eu espero que não se queira votar nada quinta-feira, porque tem que ter a leitura de, de relatório, embora seja o mesmo relator, e tem que ter o debate, como, como teve na, na Cai. Então, nós queremos debater, porque quanto mais a gente debate, mais a população fica esclarecida. Não sei se vamos convencer a senadora, mas a gente interessa esclarecer a população sobre o que, é que significa essa reforma. Na verdade, essa reforma não é do governo, essa reforma é do mercado, porque os parlamentares que defendem, ou eles são do, o próprio mercado, ou eles foram financiados pelo mercado. Então, é uma, é uma moeda que tem que entregar ao mercado brasileiro, que está aflito para ver essa reforma aprovada. Mas a gente não pode, como parlamentar que representa o povo, não pode ficar votando nada apressadamente, porque é, são coisas que prejudicam muito a classe trabalhadora.